Meu grande querido poeta, se o caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da ingurana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto. Pra nosso espanto, tanta mata haja, ah, vão matar. Da mata atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos séculos impossível replantar. Que tristecina teve cedro, nosso primo. Desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, de mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira? Parece até mentira que o jacarandá. Antes de virar, poltrona, porta, armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde, da sombra ao ar Que se respira, e a clorofila, das matas virgens destruídas, bom lembrar que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é caviúna, cerejeira, varauna, embuia, pau Do salva, juazer e jatabá. Gonçalo alves, Paraíba, Itaúba barulho, ba, ouro e pepara, peroba, carvalho, mog no canela e buzeiro, gato, abajana, um baroeira, araliba, pau Ferranjico, Amargoso, Andiroba, Copa e Papão Brasil de Kitiba. Cipó caboclo, tá subindo na virola. Quem souber vem. Chegou a hora de me De nada vale. Pra nosso espanto, tanta mata ah, já vão matar. Tal mata atlântica e a próxima Amazônica, rolê seculares, se impossível é o replantar. Que triste sina teve César, nosso primo. Desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tambor, de mesa, cadeira, balcão de bar. Quem pra casa ouviu falar da sucubira, segura lá. Parece. Quem hoje é vivo, corre perigo E os inimigos do verde da sombra ao ar E se respira, e a clorofila Das matas virgens destruídas Bom lembrar, que quando chega a hora Que não demora, tão chame Nossa Senhora Só quem pode nos salvar É uma Cerejeira, Maraúna, Paula Paula, Os Palvajos, e Jacobá Dorçaló, Alves, Paraúba, Itaúba Caúba, Peroba, Massa, Carvalho, Mogno, Camela, Tembuzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Naribaba, Ferro, Angico, Amargo, cabeleira, Andiroba, Copa e Papau, Brasil, Jiquitiba. Quem hoje é vivo, corre perigo.